Então, aqui o meu escritório. Efetivamente é isso. Quando você precisar do teu projeto já sabes aonde recorrer. É aqui, na ASP Project. Como ficam os nossos projetos em imprensa? É, esse é o tema do nosso vídeo hoje. De desenvolver esta semana um projeto e eu resolvi gravar um pouquinho daquilo que foi a impressão do projeto e, na essência, como ele ficou nas folhas do papel. É, o caderno do projeto. Já acabamos de imprimir todo ele e agora vamos desfolhar para vocês verem mais ou menos como é que ele fica organizado. Então, essa aqui é a capa geral do projeto e eu procuro sempre colocar aí uma imagem bonita, possivelmente a imagem mais importante do projeto. E posteriormente eu vou desfolhando e ele fica como se fosse um álbum nas primeiras páginas todas. Aqui está a primeira imagem, neste caso uh, a imagem número ou melhor a folha número um do projeto, ok? Na parte de imagens. Olhem como é que ficou a beleza, imagem todos ela feitinha no Lumion, ok? Aqui eu lisei o Lumion 6. Essa aqui é a outra imagem, bonita. Depois vamos fazer o possível de apresentar as imagens ali uh, no formato normal, ali na, no vídeo. Yeah? Depois, aqui está outra imagem, são aí sensivelmente nove imagens, ou oito. Okay? Aqui é uma imagem da varanda, de como a varanda vai ficar organizada, o da varanda. Aqui é outra vista do projeto, tem que repetir, respectivamente. Aqui é a vista posterior do projeto finalmente, aqui vão outros aspectos inerentes, posteriormente, que vos apresentam toda a parte da estrutura. Aqui okay? está a estrutura, a planta de fundações, aqui uns detalhes em 3D das fundações, uma, uma, uma, um 3D da estrutura no geral, e como o projeto todo vai, vai ficar. Aqui uh, um detalhe da viga geral, aqui uns cortes da estrutura, né? aqui os detalhes Gerais, né? Aqui nós vamos ter efetivamente a parte da arquitetura. Aqui na parte da arquitetura eu começo com uma planta humanizada e para dizer que aquela área da varanda onde me mostrei aquelas imagens na outra hora, né? vamos ter aqui um acesso direto para um corredor, que está redundante, vamos ter aqui a sala de estar, uma suíte, deve ser da suíte, deve ser geral, quarto, quarto, sala de jantar, cozinha e a dispensa e lá no final temos a nossa, a nossa garagem com o jardim ali intermediário. E a parte da marquise do nosso projeto. Aqui vamos ter um, um 3D, um 3D da planta geral, melhor da planta do projeto. Olha mais ou menos como que ele fica, aí, interessante, né? Depois uh, vamos ter aqui uma perspectiva isométrica do projeto, também para dar uma ideia melhor. Ok? Aqui o resto de plantas, né? Todas as plantas do nosso, do nosso projeto. Vamos ter aqui a planta geral, planta de implantação, planta de mobiliários e por ali fora, ok? Então, senhores, hum, efetivamente... Projetou é todo detalhe, mas eu não gostaria de tornar esse vídeo cansativo e muito longo. E se você gostou deste momento que tivemos aqui, né, em que eu apresento mais ou menos como é que fica o caderno do nosso projeto, você vai deixar aqui bem abaixo o teu like, se inscreva no canal para receber outros conteúdos interessantes e não esqueça de ativar aqui o sininho das notificações, para que quando eu subir um novo vídeo aqui no canal, você possa ter o privilégio de observar e contemplar os nossos vídeos. Foi um prazer grande estar contigo, aquele abraço.